Que grande circo, hein, pessoal? Vou comentar para vocês sobre a fala do Jerome Powell hoje, o que eu penso sobre tudo isso. E vamos também passar aqui na SP500, índice dólar e, é claro, o Bitcoin. Então, vamos dar uma olhada, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal, está acompanhando há mais tempo se inscreva, ative as notificações e participe também das comunidades todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo galera, é só um recado importante antes de começar, não esqueça de criar sua conta aqui na corretora PrimeXBT que está apoiando o meu canal vou deixar o link aqui no comentário fixado e na descrição, é uma corretora muito fácil de você criar conta, leva 2 segundos tem interface bem bacana para você operar aqui, aplicativo de celular também para você usar em qualquer lugar Taxas muito baratas, você pode operar criptomoedas, índices, forex e commodities, tem copy trade também, e com certeza, aí na minha opinião, o maior bônus do mercado até 7 mil dólares ou 7% do valor do seu depósito. Então, vou deixar o link aqui abaixo da descrição, com cupom também para você criar sua conta e aproveitar essa promoção da corretora Prime SBT. Então, vamos lá, galera, vamos falar do Bitcoin e sp 500, porque Primeiro, vamos falar sobre a fala aqui do João Paulo. Acho que é o mais importante que vocês querem saber aqui a minha interpretação sobre tudo isso, caras. E eu não vou ficar aqui de fato uh, tentando né, explicar tudo aqui, mas a minha visão que isso aqui é um incrível circo. tá? É praticamente o governo, né, pessoas do governo atacando o Paulo, né, simplesmente se responsabilizando ele. Por tudo que está acontecendo aqui agora, sendo que o governo tem a culpa, na minha opinião, até maior aí de, dessa, dessa questão toda, dessa crise que está por vir. Tá? Então, basicamente, o governo gasta, gasta dinheiro e essa, esse custo, esse imposto que vem aí, vem através da inflação. Tá? Então, uma hora isso iria vir também, tá? Então, para mim, é, é incrível o governo atacando aí, pessoas do governo atacando o pau, como se ele fosse ele o responsável de tudo isso. Obviamente, o Banco Central Americano tem uma responsabilidade muito grande, eles exprimiram muito dinheiro aí. Nesses últimos tempos, né? Nos últimos praticamente 10 anos aí. Então, hum, mas é basicamente o governo gastando mais e o Banco Central Americano pedindo para o governo gastar mais, aumentando o teste de gastos, tá? Então, para mim, é, vocês estão aqui agora é, tendo a. A visão aqui, né? O caminho e vendo a história do colapso do dólar acontecendo, tá? Então é impressionante. Eu tive que assistir duas vezes isso aqui para poder, porque algumas coisas não estava nem acreditando que eles estavam falando, tá? Realmente é, é, é impressionante. E aí vocês podem ter certeza que o dólar tá indo por um caminho aí sem volta. Na minha opinião, a gente está sim a caminho de uma recessão e de uma crise muito maior do que a gente viu lá em 2008 tá? Algumas pessoas não acreditam nisso, mas Realmente, o que está por vir, na minha opinião, é bastante complicado. Por isso, eu venho falando para vocês o tempo todo, algumas pessoas né, zombando, rindo aí, né, falando que a gente vai voltar agora no bull market, enfim, porque a gente tem o halving lá em 2024, enfim. Eu acho que é importante essas questões de on-chain, análise de sentimento, análise gráfica do Bitcoin, mas, caras, não esquecer que. A correlação do Bitcoin com a SP500, ela é extremamente grande, tá? Então, eu estou considerando muito mais a, a, nas minhas análises aí, no meu posicionamento no mercado, a questão do macro do que olhar simplesmente indicadores de sentimento, análise, análise gráfica, enfim. É, porque, caras, não tem jeito, tá? O mercado, voltando a corrigir aqui a SP500, perdendo essa região aqui na minha opinião essa zona aqui dos 3.800 pontos vai ser muito péssimo aí o Bitcoin tem grandes chances de voltar para casa dos 18 mil dólares pelo menos tá que eu mostrei para vocês na última análise aqui do vídeo tá bom então é para mim né inclusive o mercado já começou aqui olha só CME aqui no CME, precificando já o mercado já já estimando aqui que 75 70 por cento de chance da taxa aumentar aqui em 50 basis points na próxima reunião, pessoal. O mercado eu acho que não estava precificando isso e vai precificar nesse momento. Essa é a minha visão, tá bom? Então, caras, para mim, a SP 500 começou aqui agora uma, uma correção e essa correção, na minha opinião, vai continuar aqui. A gente vai perder essa região de suporte, que é essa linha, né? Essa linha aqui, dessa, dessa, dessa linha de tendência aqui de baixa, que a gente rompeu para cima e todos, touros estavam comentando agora. Vamos entrar num boom market eu comentei, pessoal, a SP 500 vai ser difícil de passar dessa região dos 4.200 pontos. Para mim, isso aqui é junto com o mercado aí, né? Uma, uma é um grande bull trap, na minha opinião. Tá, é como eu tava vendo desde o começo, tanto para sp pequenos quanto para o Bitcoin, tanto que eu vendi pesado na região dos 25 mil dólares. Né, algumas pessoas estão me chamando de louco, como assim vendendo Bitcoin? A gente vai continuar essa tendência de alta, vamos lá para os 28? Falei, cara, primeiro eu vou garantir aqui o meu lucro, porque eu não sei se vai para 28, tá? Não sei. E para mim, para o Bitcoin voltar para casa dos 28 lá, pessoal, para cima, eu acho que a gente tem que de fato. É, ver a SP500 aqui mostrar força, porque senão não vai ter jeito, cara. A correlação do Bitcoin com a SP500 é muito grande, tá? então é, tem que isso aqui. E olha só, agora nesse caso, né? a gente está aqui arriscando perder essa região que deveria ser um suporte, a gente está retestando esse suporte aqui que foi rompido, essa linha de tendência, e se a gente começar a perder aqui, fazer esse pivô de baixa, vai ficar bem complicado aqui para SP500. Tá? E olha só o que aconteceu aqui, ó. a gente perdeu, a gente testou uma região de Fibonacci importante, aqui a gente teve ó, topos aqui, né, Testamos várias vezes essa região, então eu estou puxando o Fibonacci desse topinho ali, pegando esse fundo e olha a região que a gente foi testar aqui na SP500. Eu falo direto aqui no meu canal sobre essa região de 68, quando é importante, olha esse candle, essa sombra que a gente deixou aqui na SP500, olha isso aqui. Muito feio, caras, muito feio mesmo. Isso aqui é péssimo. Por que, que a gente tem aqui agora? A gente tem, então, o nosso famoso, que eu falo há muito tempo aqui para vocês, o nosso famoso Death Cat Bounce. Ou seja, a gente pode perder, a chance maior da gente perder esse fundo aqui, fazer um fundo mais baixo para a SP500. E essa linha, que é um suporte, acabar virando uma resistência, a gente continuar essa queda aqui e sabe-se onde a gente vai parar com a SP500, caras. É isso aqui, tá? Então, eu não vou gastar mais tempo analisando a SP500, para mim aqui agora é ficar de olho nessa região, nesse suporte aqui dos 3.900 pontos, tá? Perdendo isso aqui, a gente indo para 3.800, acho que vai ser bem, bem complicado aqui pra SP500, né? Uh, o DXY já deu as caras aqui e tá rompendo a região de 105 que eu comentei para vocês, uh, que a gente tá fazendo aqui um fundo, né? Um redondo aqui para pro, pro DXY, que se a gente romper essa linha do 105, que ele está fazendo aqui agora nesse momento, o DXY vai para a casa aqui dos 109, pelo menos aqui, tá? Então, puxando aqui conservador, a casa aqui dos 109 pontos aqui, mais ou menos, para o DXY retestar esses fundos aqui, que, pasme, puxando aqui também nesses topos, né, a gente puxando aqui fundo, é a região muito próxima aqui, obviamente, puxando os fundos aqui desse último topo, na verdade, ó, é exatamente a região de 618 aqui para o DXY, tá? Então... É, tá com cara que o DXY vai buscar essa, essa, essa região. Tá? A gente está vendo aqui a taxa de, do Tesouro Americano de dois anos, aqui ó, simplesmente fazendo um pivô de alta, subindo aqui agora. Tá? Então isso mostra que o mercado está já precificando uma alta de juros aqui, né? subindo muito forte. Isso aqui é péssimo para SP500. Tá? Péssimo para SP500. Então para mim, cara o mercado agora vai precificar essa aumente de taxa e eu acho que eles vão ter que aumentar isso de forma cada vez... É, mais e eu acho que isso não vai resolver o problema da inflação uh, acredito se quiser, mas, na verdade vai piorar o problema da inflação porque a gente viu aqui inclusive nessa fala aqui que do, do um dos caras falou, se não me engano não sei qual deles que falou aqui, até posso puxar para você aqui um deles falou sobre esse assunto que eu acho bem interessante, que ninguém fala sobre esse assunto, tá? Eu gostaria que, que um economista falasse sobre esse assunto, porque é algo que, na minha opinião, é ainda mais importante. Não lembro qual que falou sobre esse assunto aqui, tá, caras? Mas se algum desses caras comentou, talvez esse, esse... Não, esse aqui não. Esse aqui é o que gosta dos mexicanos ali, né? É, deixa eu ver, não sei se foi esse, mas... Teve um cara que comentou aqui no, na, na, na pergunta, aqui, falando que... Os, os americanos estão endividados, endividados com cartão de crédito, pessoal. É, com financiamento de imóvel para pagar. Né, muitos com risco aí de perder emprego, né, que eles comentaram também, enfim. Né. Mas o ponto é, os, os americanos estão endividados. Não só os americanos também, as empresas estão endividadas. muitas pegaram uh, muito dinheiro fácil, que, que tinha dinheiro abundante e fácil, totalmente irracional. E agora estão, de fato, né, com problema com problemas grandes aí, né? De liquidez, problemas de liquidez. Como a gente está vendo alguns bancos aí, a gente já viu o Silvergate né, entrando com o processo de falência. Um banco que está aí, que é importante para o mercado cripto, né? Por isso que o Bitcoin fez, inclusive, essa pernada. Né? Bem provavelmente isso foi um dos motivos aí, né? Essa, esse candle aqui, né? Eu, inclusive, fiz uma live aqui no canal. Se você quiser acompanhar, eu posso deixar o link aqui em cima. E esse candle aqui, caras, bem possível de a gente ter sido a questão da Silvergate. Foi exatamente o mesmo dia ali. Problema sério. E o um problema de quê? De liquidez. E com o aumento de taxas de juros, a maré vai baixando cada vez mais. A liquidez vai ser enxugada do mercado. E a gente vai ver que a gente, de fato, está nadando pelado. Essa é a expressão. E é o que vai acontecer, cara A gente vai ver muita quebradeira. Tá? A gente está vendo aí alguns bancos já com problema. Alguns mercados aí começando a ter problema. E eu acho que o buraco vai ser mais embaixo. Eu acho que a chance de a gente não ter uma recessão para os Estados Unidos, ela é muito baixa. Esquece soft land, cara, não vai ter soft land nos Estados Unidos, cara. Vai ser quebradeira lá, o pau vai comer solto, tá? E eu não falo para vocês aqui para assustar vocês, mas é para vocês entenderem é por que que eu tava aqui falando, cara, não tá boa a situação, o mercado do Bitcoin tá subindo, mas isso aqui para mim parece grande um short squeeze. E por que que eu vou ficar aqui tentando comprar aqui um rompimento aqui nesse pivô? sendo que eu estava vendendo aqui nessa região? Eu tava vendendo na região dos 25 dólares. Eu fiz maior venda aqui, na verdade, né? Até o momento eu tinha planos até, eu tinha até mais Bitcoin, obviamente, que na, na minha banca para poder vender na região das 28, tá? Mas fiz uma grande venda nessa região, tá bom? E ainda bem que eu fiz essa venda, senão não estaria em apuros aqui agora, né? Então, caras, é complicado, tá bem complicado aí, tá? Realmente é o é um cenário catastrófico. Né, na minha opinião, e amanhã a gente vai ter mais uma fala do John Paul. Acho que, se não me engano, aqui vai ser então ao mesmo horário. Vai ter outra fala do John Paul é, amanhã. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vai ser por volta do meio-dia também. Tá? Então vou acompanhar essa fala, mas eu acho que vai ser o mesmo tom aí. Né? E se não me engano, na sexta-feira a gente vai ter aqui também o payroll. Caras, isso aqui vai ser importante. Né? E o Fed está de novo. O Jerome Paul está de novo tentando, falando sobre emprego, né? Que é importante, né? Desaquecer a economia, o mercado de trabalho está muito apertado ainda. Na minha opinião, isso não vai resolver o problema da inflação, cara. O problema da inflação ele é muito, é, o problema é muito maior. Eu posso fazer um vídeo para você sobre isso também, do qual é o meu entendimento. Na minha opinião, é mudar, conseguir mudar a forma como as pessoas estão, como os americanos estão fazendo as coisas. Né? As pessoas têm que parar de gastar dinheiro, elas têm que começar botar dinheiro no banco e investir, elas estão gastando, gastando, né se endividando mais para pagar as dívidas que elas já têm. Então, caras, é, é, é um cenário bem catastrófico e quanto mais você buscar e tentar entender sobre isso, uh, é, é realmente assustador, tá? Então, um, cenário ruim, então vamos falar aqui agora do Bitcoin, caras, que eu acho importante, vocês já têm a minha visão, eu vim falar para vocês aqui há bastante tempo também sobre... sobre sobre isso, tá? Acho que não é novidade, eu não quero ficar muito repetitivo aqui, a, aqui agora nos meus vídeos, mas acho importante reforçar para vocês aqui a minha visão, tá? E para mim o macro é um fator, é algo importantíssimo aí, a gente tem que, não dá pra gente simplesmente olhar os indicadores e simplesmente esquecer que a situação... SP500 é bem complicado, então vou falar aqui sobre o Bitcoin, vou entrar aqui em detalhes no curto prazo, que a gente pode esperar aqui agora cara. tem alguns gráficos que eu quero mostrar para vocês aqui mas a gente tá querendo romper aqui agora, nesse momento Bitcoin querendo romper esse canal aqui, esse canalzinho de alta maior, tá? Então é importante aqui agora, porque se a gente romper essa região e essa zona aqui, essa zona essa zona aqui começar a virar uma, uma resistência que é o que está aparecendo aqui agora nesse momento na minha opinião a gente vai buscar a casa aí que eu comentei para vocês próxima lá dos 19 mil dólares até posso medir aqui um pouquinho melhor é né, para você seria essa projeção aqui que eu ficaria de olho tá desse topo duplo bitcoin buscando voltar a testar a casa aqui dos 18 mil e 400 18 mil 300 dólares que é o, esse topinho anterior que ele deixou junto com esses fundos aqui é um cenário bem provável de bitcoin testar ou seja, voltar aqui nessa região de baixo do canal. A gente tem um canal embaixo aqui, o Bitcoin poderia voltar para essa zona próxima dos 18 mil dólares. Né? A gente vai ter que ver como vai, como o Bitcoin, se ele voltar para cá, como ele vai voltar, tá? Porque ele pode voltar, é, de certa forma, bullish ou bearish, tá? Vai depender muito dos indicadores e como vai estar também a sp 500 aí, tá? Mas na minha opinião, cara, as grandes chances disso aqui, chance dessa subida, né, ter sido aí. Eu acho que ao meu ver até agora a gente rompendo aqui, esse, configurando esse topo duplo, é, perdendo a região dos 21.500, para mim está na cara que isso foi uma grande, um grande bull trap, tá? E eu venho falando para vocês sobre isso, e estava avisando que eu estava vendendo, tá bom? Eu acho que... É, eu acho que eu tive coragem de falar, falar para vocês exatamente o que eu estava pensando, tá? Acho que muitas pessoas... É muito fácil você... Bitcoin tá subindo, e ficar bullish aqui, falar que o Bitcoin vai lá para os 28, 40 mil dólares, Ganhar mais visualizações no meu canal, mais inscritos. Cara, eu não vou fazer isso. Eu vou falar para vocês o que eu acho, o que, que vai acontecer. E na minha opinião, isso aqui, sim, tem grande cara aí, ser um grande bull trap aí. Eu estava protegendo aqui o meu capital e tentando avisar vocês também, porque eu venho fazendo medo ver de casa, pessoal. Eu estou. Dia e noite aqui olhando estudando sobre tentando estudar sobre macro, fiz curso de economia lá do, do Igor Mundo Stock também, fiz tudo que eu podia fazer para poder entender, tá? Busquei outros uh, outros uh, uh, analistas, tá? Todo dia inteiro escutando aí podcasts sobre isso, tentando ler sobre o assunto e na minha opinião é... valeu a pena, tá? Valeu a pena estudar, está compensando aqui agora nesse momento. Para mim, pelo menos. Então, caras, é, esse aqui é o cenário ruim, tá? Então, vamos olhar aqui o curto prazo, baixar o tempo gráfico um pouquinho do Bitcoin. Deixa eu pegar um outro gráfico aqui, está um pouquinho melhor, está menos poluído que esse aqui. tá? Mas, basicamente, aqui no curto prazo... O Bitcoin perdendo essa, esse, esses últimos fundos aqui, tá? Porque é, é importante, a gente tem um volume muito grande, a gente tá perdendo aqui agora essa região, tá? Que a gente teve esse volume. Então, é, essa região vai ser crítica, na minha opinião, tá? A região aqui dos próximos dos 21.800, que é inclusive esse alvo dessa bandeira aqui. Se a gente puxar aqui agora nessa, nessa, nessa bandeira que chegou formando, não foi uma bandeira tão bonita aqui, mas seria um alvo parecido com isso aqui, ó. O Bitcoin rompeu essa bandeira aqui para baixo. Então o alvo está próximo aqui dessa zona dos 21.800 dólares. E a gente está fazendo sim, tá? estamos fazendo sim aqui divergência bullish no 4 horas para o Bitcoin. Deixa eu confirmar isso aqui, porque eu vi isso mais cedo. É, na verdade agora não. Agora nem tanto não. A gente está aqui realmente. Essa divergência não está sendo configurada mais. Tá? Então para mim. É, a gente está perdendo aqui essa região, mas estamos numa região de sobrecompra aqui do... Sobrevenda aqui do, do RSI, chegando para o sobrevenda, mas a gente pode ir muito mais abaixo na, na, aqui na minha opinião, tá bom, caras? Então, é complicado, complicado aqui agora. Para o Bitcoin, então, para buscar short para o Bitcoin, caras, na minha opinião, essa região, que era uma região de suporte aqui nesse canalzinho que o Bitcoin está fazendo, né? essa região aqui do, próximo dos 22 mil, vamos desenhar aqui uma linha, tá? inclusive, ó. essas regiões aqui com esse canal tem que virar de, certo, de certa forma, uma, uma resistência aqui para o preço, tá? Então, para mim, obviamente, aqui quem quiser buscar short tem que uh, né, verificar esse, esse reteste aqui nessa região e botar um stop acima aqui da região dos 22.600 dólares, tá? Só importante, lembrando que a gente tem aqui liquidez também, uh, pontos de criação da high block, do high block nessas regiões, tá? Então, eu acabei buscando, fazendo uns um cálpizinhos nessa região aqui, eu fiz, avisei para os membros também no canal, que eu estava postando aqui a uh, uh, ordem, de, ordem de venda né, né, nessa, nessa região aqui. Né? Acabou, acabei pegando essa ordem de venda, mas eu realizei ela bem antes, tá? Bem antes de buscar esse, esses candles aqui, eu fiz um, um lucrinho muito rápido. Uh, a região dos 21.800 eu tenho interesse de buscar compra para o Bitcoin, mas uh, não vou entrar de certa forma, não vou entrar pesado não nessa compra aqui não, pessoal, tá? Pra mim, a gente tem um risco retorno interessante, porque a gente tem fundos aqui, ó, fundos nessas regi regiões aqui dos 20, 21 mil e 500 dólares, tá? Então, pra mim, eu posso assim, buscar uma... Uma, uma, uma operação aqui de compra nessa região, porque tem um risco interessante, a gente poderia voltar sem a testar essas regiões aqui, tá? me cuidado em acreditar que o Bitcoin vai romper isso aqui direto, tá? Sem buscar testar regiões mais acima, ele pode sim voltar a testar essa região dos 23 mil dólares aqui, tá bom? É, então, a gente teve muita liquidação, muita venda no mercado, então isso é um sinal positivo aqui no curto prazo, e também com a diminuição do Open Interest que vocês viram no último vídeo, né? A gente teve aqui, de fato, muita, muita liquidação e muita venda no mercado com uma queda do Open Interest, né? Então, isso é realmente... Na minha opinião, é bullish, tá? Mas conforme eu falei para vocês, não é só o sentimento, pessoal. É realmente, uh, não é só esse indicador ou, ou análise gráfica. Realmente, o, o, a questão da, do macro SP500 está pegando aqui. E eu acho que a coisa vai ficar complicada aqui para SP500, tá? Na minha opinião, é o que eu estou de olho aqui agora. Então, cara, vamos acompanhar aqui de perto uh, em relação a isso, tá? Acho que agora a gente tem um pouco mais de clareza para o mercado. Eu, eu vejo realmente, de fato, como, como uh, complicado. Você pode, pode, inclusive, puxar aqui o Fibonacci desse topinho dos 25 aqui até esse fundo. A gente pode ver que essa região dos 23.200 dólares, o Bitcoin poderia voltar a testar aqui antes de continuar essa queda, tá? Para mim, obviamente, uh, não é, a chance não é tão grande isso acontecer, mas eu vou arriscar aqui sim uma comprinha, tá? Não vou recomendar para ninguém essa, essa essa essa operação, mas vou sim tentar é, fazer uma compra aqui para ver se segura no suporte, pelo menos, né? E, obviamente, o meu stop vai estar aqui abaixo dessas, dessas regiões aqui dos, dos 20, 21 mil e 400 dólares, mais ou menos. Tá? Então, esses últimos fundos aqui, eu acho que com certeza vai ter muita liquidez. Inclusive, tem liquidez nessa região aqui que o Bitcoin pode buscar, mas antes aqui a gente pode ter, sim, uma, ainda uma, uma penada para essas regiões, testar regiões Fibonacci, pelo menos aqui, talvez, puxando desse última, dessa última, última queda que o Bitcoin fez aqui agora, a gente pode ter, sim, aí né, buscar testar essas regiões aqui um pouquinho, né, de, de Fibonacci. testou aqui a região 3.2, né? Tá complicado. Eu, eu para shortar o Bitcoin, obviamente, gostaria de ver um reteste de novo dessa linha aqui, tá? Dessa linha aqui da, da... Dessa LTB aqui em cima, tá? Eu não gostaria de shortar o Bitcoin nessa região, a não ser que a gente perca aqui esse, esse canal, né? e acaba virando aqui, acaba perdendo esse canal e testar a região dos 2800 e acabar testando aqui e ter uma, uma, uma resistência nessa região. Daí eu vou ficar interessado em shortar o Bitcoin. Aqui não estou shortando Bitcoin, Bitcoin, tá? estou avaliando de fazer compras, inclusive, né? É, com a mão leve, porque esse cenário não está muito bom para compra, para poder realizar aqui no reteste dessa LTB potencialmente. Tá? Então, é, é isso, tá? Uma operação, obviamente, um long arriscado, né? mas enquanto, enquanto isso é o que dá para fazer, que agora não vou ficar arriscando uh, né, venda nessa zona. Não gosto de vender em região de suporte, tá, cara? É basicamente é a minha a minha visão, então... Aqui agora para o Bitcoin, tá? Então, vamos passar aqui no high block e outros. Uh, para dar uma olhadinha aqui no curto prazo, então. Só atualizar vocês aqui sobre o high block, vamos puxar aqui de 12 horas, rapidamente. Também o de 7 dias tinha puxado. Então, a gente tem liquidez aqui nessa região dos 23.100 e também 22.800, acho um pouquinho. Difícil do Bitcoin pegar, até atualizar de 7 dias também, porque tá, tá um pouquinho fora. Então, a gente vê liquidez aqui agora nessa região dos, dos 12 horas, 22.700, também 23.100. São zonas interessantes para a gente buscar, tentar botar aqui uh, zonas para realizar long também, tentar entra, entrar em operação de short, mas tá complicado, caras. A minha opinião aqui tem ó, liquidez na região dos 21.800, que é um, uma região que eu estou interessado em abrir compra para o Bitcoin aqui nessa zona. Tá, com o stop abaixo aqui dessa região dos 21.500 dólares. Isso aqui é o 12 horas, né? Nos 7 dias aqui, só para passar para vocês. Então, tem liquidez aqui nessa região dos 21.600. Para mim, o stop tem que estar tá abaixo aqui dos 21.350, talvez. tá Mas não estou entrando com a mão é, muito pesada aqui para tentar ver se o Bitcoin retesta aquela LTB que eu comentei para vocês. tá Depois, eu, eu vou estar, tá, obviamente, interessado em short. tá Eu não estou acreditando que o Bitcoin vai pegar essa liquidez lá dos mil dólares, como anteriormente estava pensando. Eu acho que o mercado aqui ficou... É, tá complicado, eu acho que vai ser difícil, o Bitcoin vai ter que desacoplar aqui desse P500 para buscar essa região dos 26 mil dólares aqui, não estou muito acreditando nisso, mas obviamente vou ter um stop aqui, né? um stop acima aqui, nessa operação de shorts, vou ter um stop, uh, no caso, uh, acima desses últimos topos aqui, obviamente. Né? Então, uh, eu estava até pensando aqui, analisando o possível BART para o Bitcoin essa região, mas está realmente complicado, caras. não estou acreditando muito nisso, Tá bom. O King's Fish aqui, liquidez, liquidez na região dos 23.300 dólares, né? mais ou menos que a gente vê liquidez também, tá vendo hoje mais cedo sobre isso. Então, extremamente complicado, galera. Vamos acompanhar aqui amanhã, como vai ser aqui o, o a fala do Jean Paul também, mas não espero nada diferente do que ele falou uh, hoje, tá? Acho que vai ser algo bem uh, relacionado a isso. Então, qualquer novidade, aviso para vocês aí, participe das comunidades, eu vou estar tá de olho no mercado aqui ver mais repercussão sobre esse assunto porque acho que tem muita coisa pra sair aí é, nas mídias, é, artigos, eu vou estar de olho com certeza nisso porque é, pra mim é, tá pior realmente do que eu pensava, tá cara? É basicamente isso, tá bem pior do que eu pensava, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado da análise aqui, não esqueça de deixar aquele like pra apoiar, se inscreva no canal, ative as notificações e a gente se vê então muito em breve. Um abraço!